Boa tarde. É, então, é, uma referência aí, né? Tio Ben, com, grande código, com grandes códigos, bem grandes gambiarras, né? Uma palestra mais de boas práticas. Nada. Acho que. É, quem é que é de dev aqui? O povo que é de dev. Show. Então, é, eu acho que boa parte do que eu vou falar aqui são coisas que vocês. Provavelmente já ouviram falar, ou já sabem, talvez só não façam, né? mas sabe que é para fazer. Facil... Ai ah, é para cá. Opa! Spoiler aí. É, então, eu sou a Aline Chaves, eu sou bacharel em Sistema de Formação, sou representante da PHP Women em Fortaleza, no Ceará, e eu sou analista de sistemas para a prefeitura de Fortaleza. Então, a gente está lá começando o nosso projeto novo. Não é bom começar com o projeto novo, né? Projetinho novo, a gente tem... É porque a gente é, mexe tanto com o um projeto legado, é né? Quem que mexe com o um projeto legado aqui? Legado. E quando tem aquela oportunidade, assim, ó, está aqui, ó. Projeto novo para você, faça do zero... Qual a sua primeira intenção, né? Vou fazer perfeito. Esse aqui, ó, vai dar orgulho. Só tecnologia de ponta, né? Não é isso? Projetinho novo posso fazer do meu jeito, né? Dentro dos padrões, não é? Beleza, maravilha. Mas só que a gente, né? Pega aquelas... Vamos tentar reusar aquilo que eu fiz lá nos outros projetos. Né? Já está pronto, né? Tem uma classe lá que já faz o que eu queria. Não é isso? Aí eu vou e vou tentar reusar algumas coisas do projeto anterior. Que é mais rápido, o chefe está pressionando, o prazo pequeno, né? Vou reusar aqui uns bugzinhos, né? do projeto anterior. Aí a gente está lá, dois meses depois, nosso projeto está tá assim, que né? ia ser perfeito, mas está aqui já... Está com um foguinho ali já, está com uns bugzinhos. Aí já está bem partido de entregar, seis meses, perto de entregar já o projeto. E aí eu vou falar de algumas boas práticas, né? porque isso aqui acontece... Quando a gente é pressionado, existem N fatores que fazem com que o nosso, nosso projeto comece a, a desandar, a sair dos padrões. O que, que é? Como é seu nome? Beatriz. Pressão do chefe, né Beatriz? Importante já está funcionando? Não, não, não, né? Deveria estar entregando mais rápido, a trazer, e aí o chefe fica pressionando, o cliente pressionando o chefe. Acaba que você tem que apressar os passos e começar a fazer isso aí no teu projeto, né? Bom, é, minha experiência como gerente de projetos também, a minha preocupação, porque eu, eu era desenvolvedora, fui para gerente, certo? E eu comecei a ver o outro lado, né? aquelas cobranças aquelas chatices do chefe né e aí eu comecei a entender a importância de algumas dessas boas práticas manutenabilidade por exemplo beatriz recebeu uma proposta excelente vai ganhar uns 20 mil ali o que é que eu faço beatriz recebeu uma proposta ela tem que ir né né beatriz eu não posso cobrir não tenho condições de pagar 20 mil Aí Beatriz aceita a proposta. E acontece que o meu projeto depende da Beatriz. Só ela que sabe mexer nesse projeto. Os bugs e as gambiarras que ela deixou, só ela sabe. <risos> Entendeu? E aí a importância da manutenabilidade. É você deixar fazer com que o teu projeto possa ser... É, outras pessoas possam dar continuidade nele, né? Eu, eu fazer um, um projeto em que, ou, que não dependa só da Beatriz. Se ela sair, pronto, acabou, meu projeto não tem mais continuidade. Por isso é importante da, a importância da manutenabilidade. Para mim entender isso foi quando eu passei a ver o outro lado da moeda. Em que minha equipe, uma pessoa poderia sair, outras pessoas. E eu não poderia deixar que o meu software fosse dependente de uma pessoa. De um desenvolvedor. Entendeu? Então, aí sim eu comecei a me preocupar com a manutenção do projeto. Porque aí, se... Como se, é seu nome? O Rinaldo sair, eu tenho que procurar outra pessoa para ficar no Rinaldo, no lugar do Rinaldo. Né? Se o Rinaldo deixou os bugs lá, que só Jesus sabe, nem ele lembra mais. Né? Vai demorar para que outra pessoa se adapte àquele projeto, Entendeu? Legibilidade. O que é legibilidade? Eu olho aqui para a função do Rinaldo e eu sei exatamente o que ela faz. Eu consigo fazer a leitura, eu não preciso nem executar aquele código né? para que entenda o que ele faz. Se eu faço a leitura, nome da função está direitinho, nome das variáveis está direitinho, eu consigo fazer e entender o que aquele código faz. No caso, é a legibilidade. E o reuso, que aí eu tenho uma função que formata uma data, né? Aí eu posso fazer uma função, ou então, sei lá, uma função que, que faz algum tipo de cálculo de, de média, né? Em vez de eu ficar escrevendo essa função várias vezes no meu código... Né? Eu posso fazer uma classe, posso fazer uma função que eu posso reusar em vários outros lugares Sem ter que reescrever A partir do momento em que você tem código que está se repetindo mais de duas vezes Ele já é reusável Então ele já se transforma numa classe, numa função Entendeu? Algumas dicas Provavelmente vocês já sabem também Mas vamos ver quem é que segue, né? Uma pasta não deve, tinha a palavra não pode, eu, eu preferi trocar e não deve, não deve conter mais de seis arquivos. E aí, como é que está a pasta de vocês, do projetinho? Hã? O ideal é que não tenha mais de seis arquivos numa pasta. Uma classe não deve conter mais de 200 linhas. Eu já encontrei, gente, uma classe de 8 mil linhas. 8 mil linhas. Eu acho que ali estava o projeto todo ali dentro, né? 8 mil linhas. Se mexesse, tirasse um ponto e vírgula daquela classe, não funcionava mais o projeto. Então é difícil você fazer uma classe de 8 mil, de, de 200 linhas, mas você analisa que se sua classe está passando dessas 200, será que ela só tem é, propriedades ou funções de responsabilidade daquela classe, ou será que você, ou será que aquela classe já não tem conteúdo que, em que ela pode se transformar em duas classes? Será que já não tem regra de negócio demais nela, que pode ser dividida? Uma função não deve ter mais de 20 linhas. Olha o sorrisinho ali. Está né? bem em 300 já, né? Só que isso já conta os tratamentos de exceção, certo? 20 linhas. O nome de suas funções deve descrever o que elas fazem e não tenha, não tenha medo de não, não se preocupe em economizar não no nome da sua função não gente pode botar se ela ela soma o nome com idade não sei o quê, pode botar todinho bote não tenha não tenha pena de escrever nome de função não quanto maior para mim né Quanto maior, eu acho que mais... Ela está mais explicando o que, é que aquela função faz, entende? Pode o... O nome das variáveis deve descrever o conteúdo que ela recebe, gente. Vamos botar a variável X, não, né? A gente, X, né? pra que DT? Por que você não bota data? Para que, é que vai botar DT? Prod. Bota produto, rapaz. Oxi. as ideias tá aí para ajudar a gente, né? Tipo, eu coloco, eu escrevo produto, e não, se você usa IDE, normalmente ela vai completar lá, né? Quando você escrever produto, ela já vai, né, PROD, ela vai completar porque ela já entende que já existe uma variável com esse nome, já existe uma função com esse nome, então ela faz o complete. Para que você que vai economizar para tá DT? Porque está PROD, o que mais? I. E... De index, bot index. Entendeu? Não precisa economizar. As ideias estão aí também, né, para ajudar. Não fique dependente, mas ela ajuda muito. Principalmente com relação à produtividade. Você quer aprender, beleza, não usa IDE. Você está iniciando, quer aprender. Mas produtividade, mercado, você vai precisar de IDE mesmo. Funções devem ter apenas uma tarefa e assim saber cumpri-la da maneira mais simples possível. No caso, já ouviram falar do princípio de responsabilidade única? Pois é, meus amigos. A função que ela é para somar dois números, ela só tem que somar dois números. Ela não tem que subtrair, não tem que tirar diferença, fazer não sei mais o que. Se ela disse soma dois números, ela só vai somar os dois números e retornar o valor. Por isso, que aquela regrinha de 20 linhas para uma função. Porque se tua função está com mais de 20 linhas, talvez ela se divida em duas. Talvez ela esteja fazendo mais do que o nome dela diz. Constantes, para evitar números mágicos. Tem algumas tretas com relação a constantes, né? Tem gente que não gosta muito, não. Mas se você tiver que colocar número mágico no teu, no teu código, substitua, tire os números mágicos, né? Se você... É, é, porque pode quebrar no futuro. Né? Não, é tão, não é tão mais bonitinho, né? Idade maior é igual à idade mínima. Aí, se eu precisar alterar, eu vou só lá na constante idade mínima. Se eu precisar reusar essa idade mínima, né? Não é tão bom que se eu precisar mudar a idade mínima para 18, sei lá, em todo lugar que essa constante estiver sendo chamada, ela já vai alterar para 18. Não é verdade? Arquivo de configurações, hosts e etc. Por que esse arquivo de configurações? Às vezes, nós colocamos algumas URLs, algumas chaves, tokens, né? No nosso projeto. E essa URL, por exemplo, eu estou chamando uma imagem... Estou é, usando um website, uma Amazon, por exemplo, né? Estou precisando usar e aí eu passo o link da API da Amazon, né? Aí, de repente, isso eu chamo essa URL da Amazon em vários lugares do meu projeto. Só que, de repente, a Amazon mudou. O URL não é mais aquela. O que, é que você tem que fazer? Sai mudando em todo lugar que você botou a URL. Todo lugar que você botou a URL da Amazon, que a Amazon mudou, você vai ter que mudar. Mexer no projeto todo. Então, você usa esses arquivos de configurações. Pronto, nesse arquivo aqui, vai estar o URL do Google, vai estar a URL da Amazon, vai estar um, um, um token que eu preciso... É, mudar né, de vez em quando. Sei lá. Entendeu? Porque no dia que essa URL mudar, eu só vou precisar mexer em um lugar. Já está lá, naquele arquivo de configuração. E aqui são alguns exemplos do meu dia a dia né, que eu peguei e fiz uma sugestão. Eu disse, meu jovem, você acha que não... Poderia mudar isso aqui, né? Vamos pensar aqui como é que a gente faria melhor esse código. E aí eu tenho esse código aqui. Ah, eu não acho que eu não falei, mas eu, uso, eu sou programadora PHP e Java, então acho que alguns códigos vocês vão ver Java, outros PHP, mas no fim das contas o que importa é a, é a lógica aí, tá? Beleza. Como vocês acham que eu poderia melhorar essa função aqui, sabendo que a função ali que insere o um extrato da Cielo, ela retorna true ou false? Ela já retorna true ou false? O que está redundante ali? Como eu poderia melhorar? Exato, eu posso retornar o insert direto, né? Aquela variável está recebendo true ou false. E eu estou fazendo uma verificação no if e aí de atribuindo o valor a result para depois retornar, certo? Então, eu disse: por que, que você não faz isso? Dá uma melhorada. Tira esse if desnecessário, essa verificação, já que ela já retorna true ou false. Retorna direto, passa direto para a variável, eu ainda digo mais, que ainda dava para melhorar, não dava? Se esse rapaz ali, ó, insert se ela extract já retorna true ou falso, eu posso chamar direto no return, não posso? Então são sugestões simples assim, que podem diminuir a tua função, né? E evitar, né? Criar mais uma variável que vai é, é, ocupar a memória, não é? Detalhe, mas é, vamos refatorar, mas não pode perder a legibilidade, tá? Não pode perder. E aqui, quando eu pedi para esse rapaz fazer essa refatoração, ele disse isso para mim. Isso olha a linha, existe dois, assim, na maior cara de pau. Chegou para mim e disse, existe dois códigos, o certo e o errado. O certo é o que funciona e o errado é o que não funciona. Desse jeito. <risos> Estagiário, viu? Brincadeira, Já são gente boa é, Pois é, pois é, que a gente chama ele de cabinha, né? Pois é, cabinha, mas não é assim Entendeu? Beleza, funciona, mas poderia melhorar, né? Vai, funcion vai continuar funcionando e vai ficar um código mais limpo, tá certo? E aqui, o que vocês percebem que está se repetindo? Aqui já foi refatorado, tá? Mas como era que estava antes? Você percebe código repetido aí. O que é que essa função render view está fazendo? Ela está renderizando uma página. E aí ele estava chamando essa mesma função render view várias vezes. Certo? E aí eu disse assim, meu jovem, por que, que você não cria uma função que recebe um array desse dessas páginas, certo? E aí ele reduziu, criou a função que ele chamou de Layout Builder e substituiu o Render View passando o array ali, ó, certo? Então são coisas simples assim, ó, são coisas simples que podem reduzir a tuas linhas de código, certo? E, a, e como eu falei, a partir do momento que você está tá repetindo mais de duas vezes, já pode ser um código reusável. Já pode se transformar em função, em classe. Tá? Opa, passei um aqui, hein? Isso aqui são algumas funções do SQL. Vocês sabiam que o SQL tem if? Então, ele tirou a lógica de lá que estava no código e colocou no SQL. Certo? Ele estava fazendo, acho que ele estava tá fazendo uma soma, né? E aí ele fez lá em cima e ele precisava retornar o result, tá, result zero aqui, está vendo? Ele precisava retornar o zero ou a, ou a soma. E aí foi o que ele fez, ele tirou ali, já fez lá no, em uma linha só, em uma linha ele fez. Né? Aquele if ali condicional, que ou retorna um valor, ou retorna zero já. Certo? Coisa simples, que você pode melhorar o seu código. Tá? Opa, de novo. Outro, JavaScript. Aqui, para quem usa JavaScript puro, né? Quem ainda que usa JavaScript puro? Muito bom, viu? Muito rápido, por sinal. Não é tão produtivo, mas rápido é. O que é que ele está fazendo? Ele está acessando um elemento... O elemento, o bloco, o image, ano. E aí ele começou a repetir esse acesso desse elemento. Eu disse, rapaz, por que você não cria? Não faz o seguinte: já que você está repetindo isso aí, você precisa acessar esse elemento várias vezes, o que você poderia fazer? Cria uma constante para acessar esse elemento. Né? E digo mais: você criando uma constante, no dia que esse elemento mudar. Vai ter que mudar em todo lugar. Não é? Todo lugar que está chamando, esse está acessando esse elemento, bloco image one vai quebrar. Né? Se mudar o nome, ele vai ter que mudar em vários lugares. Então cria uma constante com aquele código ali ó, document.getElementById, elemento id né? Bloco image one, E chama a constante e passa o que você quer. Certo? Coisinha simples. E aqui é a função return. A função return, o que, é que ela faz? Você faz aquilo, não deu certo, já retorna dali. Não precisa continuar a condição, não precisa continuar a verificação. Não deu certo, retorna dali mesmo. Ele não vai processar o resto. I, fiel, se if, else, I, fiel. Não, use return. Tem em várias linguagens já. Return tem, acho que tem em todo lugar já, a função return. Tá? O que é que ele estava fazendo antes? Usando um else, né? Porque ele sempre, ele passa pelas duas condições. Quando aí você usa o return, ele volta dali mesmo. Certo? Então, no, no caso, é, se for ok, ele já dá, faz o que ele tem que fazer e retorna dali. Ele não vai fazer a checagem embaixo, no ELSE ou continuar o processamento. Beleza? Facinho de entender, né? Ah, gente, isso aqui é um API do Google. Acho que é a de localização, se não me engano. Olha o retorno do Google para mim. Ok. É a torna... Ok. Não retorna mais nada, retorna ok, deu certo, retorna ok. Senão ele retorna um erro bem grandão, quebra na sua cara, assim, entendeu? Padrão, que é bom, né? Tem não. E aqui foi um dos exemplos que eu falei de, de, de host no meio do meu código. E olha só quantas vezes essa URL está se repetindo no projeto. Que é para salvar imagem na Amazon, né? Tem um projeto, um, um produto que é o S3, não é isso? Que a gente salva imagem lá. E aí eu verifiquei que essa URL estava se repetindo em vários lugares. E poderia quebrar. Aí eu disse, amiguinho, vamos tirar esses, esses URLs direto aí no código, vamos substituir por uma constante, né? Pelo um, o arquivo lá, vamos colocar no arquivo de configuração, tá? Detalhe, isso aí, tipo, quando ele precisou mexer, meu amigo, ele saiu procurando todo lugar que tinha botado seu URL aí. O que mais? Aqui, esse aqui foi mais audacioso, viu? Ele colocou para salvar direto no e-mail dele. Então, tudo que acontecia lá no projeto, todo ia direto para ele. O programadorzão especial, que recebe tudo sabe tudo do projeto, tá? Ele disse não, vamos tira, tira o seu e-mail, rapaz. Bote um e-mail lá do, do da empresa, né? Um e-mail de contato, detalhes. Eu acho que é a criação até de usuário, né? E aí ele estava criando direto com o dele, só criava ele, só ele não tinha, não tinha acesso. Vamos lá isso aqui é comentário de, do commit. Mexi, mas não mudei nada. Comentário de commit. Isso aqui, para que ter um nome padrão, né? Control Panel. Bota um nome aí qualquer, seu Milton API. né? Nomezinho padrão para quê? Nomezinho, né? De, de sistema. Vamos botar um nome qualquer aqui, seu Milton. Chamar a API de seu Milton. Seu <risos> Milton. E esse aqui é o comitizinho do meu amiguinho. Descomitando que não deveria ser comitado. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero ter, que vocês tenham gostado aí do conteúdo. tá Eu acho que tem tempo para perguntas, não é isso? É, acho que é 10 minutinhos né, de perguntas. Sei. Alguém, perguntas? Dúvidas? Oi, boa tarde, meu nome boa é Diogo. Prazer, Diogo, galinha. Eu queria saber o seguinte: né? É, para fazer essa revisão de código, é, é, essa auditoria, não sei, inspeção, esse refactoring é. É na mão mesmo ou tem alguma ferramenta que faz lint algo do tipo que já dá pistas de, de, é que essas boas práticas não foram seguidas para facilitar é, cutucar a equipe depois olha seu código está ruim mas eu não precisei passar um dia revisando algo que faça isso que dessas pistas de forma automatizada entendi existe sim existe alguns softwares de code review né que fazem isso automatizado eu fazia isso porque como era, a equipe era tipo 10 pessoas, 5 a 10 pessoas mais ou menos, eu ainda conseguia ter um controle, né? Então, antes da quem faz a merge request, né? Quem aprova lá, né? Tem sempre alguém um líder técnico, né, que olha para aprovar a merge request, sempre aquele líder do time. Então, ele tem que fazer isso, né? Não só é, mesmo que tenha um code review lá, um softwarezinho que faça isso automatizado, mas o rapaz que está aprovando essa méd request, esses pull requests, dá uma olhadinha, né? Se ele não pode dar, dar uma olhada, porque quem fazia isso era eu, né? Eu aprovava a request. Então toda vida que eu ia é, antes de aprovar, eu verificava. Então isso tudo aí foi na hora que eu recebia os pull requests, os mag requests, e eu disse, ó, não, vamos dar uma melhorada aqui, entendeu? Porque é, eu acho que tem algumas coisas de lógica que os softwares automatizados não identificam, porque é mais lógica mesmo em regra de negócio, entende? Então, eu, eu particularmente, eu, eu gostava de, de revisar e dizer, não, dá para você melhorar, e aí voltava, e aí ele fazia, e aparecia aqueles commit mexi, mas não mudei nada, descomitando o <risos> que não deveria ser comitado, entendeu? Era, ficava, no começo era meio chato, quando você, né, disse assim, oh cara, vamos dar uma melhorada, não queria, sabe? E, mas é, eu, eu acho muito importante, porque eu acho que isso é, ajuda na qualidade do teu software, do código do teu software, entendeu? Eu acho importante as duas, não só a ferramenta, como uma pessoa mesmo que, que antes de aprovar a Mad Request, faça essa verificação. Mais alguém? É, ao invés de você usar o arquivo de configuração, você também pode usar um, criar um objeto para armazenar isso, não pode? Objeto, tipo, eu tenho uma classe, é isso? Não, não, o objeto mesmo. O objeto, uhum. criar o objeto, como ali tinha aquela, aquele HTTP, aqueles, aquele aquela URL, criar um objeto URL. Que aí, a partir do momento que você alterasse o objeto, Alteraria em todos os lugares que. Uhum. Sim, pode sim. É, no, no caso, quando eu entendo o objeto, é tipo, eu crio uma classe que tem aqueles atributos, é isso? E aí, nesses atributos, eu tenho uma URL da Amazon. Exato. Certo? Aí toda vida que eu for chamar o URL da Amazon, eu estancio o objeto e chamo o atributo URL Amazon. Sim, pode sim. No caso, são tipo classes reusáveis, né? A gente cria com esse intuito mesmo. Pode sim. Alguns projetos já vem tipo .env, né? Não tem? Alguns projetos, alguns frameworks trabalham com ponto .env, que é esse arquivo de configuração também. A gente criava muito classe útil, né? Uma pasta lá, algumas partes de service, de úteis, que tinha essas, essas classes que são reusáveis, né? É porque eu utilizo, não sei se você conhece, EPF Composer. Composer? EPF Composer. Não conheço. É, é uma API do da Oracle, a uhum. é da Oracle. É... E é exatamente isso. Quando eu crio um objeto, eu consigo... Se eu altero esse objeto, eu altero em todos os lugares que no projeto. Uhum, mas a ideia é essa mesmo, entendeu? É, nesse caso, no teu objeto, aonde você instanciar, no, onde, quando você mudar lá, vai mudar em todo lugar. A ideia é essa, é eu reusar, não é ter que ficar mudando em toda a parte do código, certo? Não necessariamente precisa ser um arquivo, mas se for uma classe, dá certo também, entendeu? Dá certo. Mais alguém? Perguntas? Acho que não tem ninguém com dúvida, não. Eu fiquei muito bem. Pois é isso, gente. Muito obrigada. Até mais. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês.